Estamos de volta aqui para a resposta de mais uma pergunta para a série, pergunta com Alê que o Alê responde. OK? Muito bem. É... seja bem-vindo ao nosso canal. Mais uma vez estamos por aqui para responder aqui a uma dúvida de algum cliente, de algum amigo inscrito no canal, certo? De algum seguidor aí de alguma mídia, até mesmo no Instagram, OK? Ouvindo por e-mail, então você pode também fazer sua pergunta por essas vias aí que a gente citou tá? E a pergunta de hoje aqui é relacionada a barulho, zumbido, chorinho Não sei qual é o nome que você pode dar aí, da onde você nos vê é, Mas na maioria das vezes é acompanhado de zumbido E tem alguns carros em especial, particular, que acontece esse tipo de problema, de defeito Acontece com mais frequência, tá? por conta da constituição da forma que é feita o reservatório eu vou começar com os primeiros primeiro lugar forte linha forte é característico certo é recorrente infelizmente não é motivo de recalque. tá mas é muitas vezes se trata -se por conta de falta de manutenção Simples falta de troca de óleo, de limpeza do sistema, poderia evitar tudo isso aí, até a queima da bomba, que não é barata uma bomba do da Ford. Mas temos também aí em segundo lugar a Fiat. Os carros a partir de 95 como fala a memória, até 2014, 2015, ainda tem ainda muitos carros com esses, esse tipo de reservatório, é, eles produzem no seu interior, um gás, um ar e esse ar vem de algum lugar e que lugar seria? certo? aí a gente tem que visualizar né e ver aqui mas vamos aqui a pergunta sinto a ler minha direção uh, é, perdão, essa foi uma outra pergunta respondida escuto zumbido muito forte quando eu ligo o carro ou logo que esquenta o carro, o motor, né? Percebo que o óleo no reservatório está saindo pela tampa e com muitas bolhas. Minha direção ficou muito dura depois disso, mas quando começo a andar por alguns minutos. Quer dizer, a direção fica dura, mas quando a pessoa começa a andar por alguns minutos, a direção fica dura. Estava macia, porém com zumbido, mas começou a andar, ficou duro e o zumbido aumentou. Então, pode ser reservatório. Tá? na maioria das 99% é por conta do reservatório só que as causas que traz isso no reservatório é que são diversas pode ser uma abraçadeira ruim né? mal posicionada ali na mangueira de alimentação puxando o ar para dentro e causando essa, esse refluxo dentro do óleo o óleo fica agitado, fica borbulhante parece que está fervendo sai pela tampa os carros chegam até a espirrar em alguns casos deixa até espirrar pelo, pelo suspiro da tampa, principalmente no Fiat, é, pode ser mangueira dura, essa mangueira propriamente dita da alimentação, que é 5 oitavos essa mangueira, ela ficando dura, as braçadeiras, seja até de aperto, braçadeira de aperto não vai conseguir dar o aperto necessário para vedar e não dar entrada de ar, pode ser o próprio reservatório já sujo, o filtro lá dentro, dentro do reservatório suja, a ponto de o retorno não conseguir ter espaço para vazão, fluxo normal, e aí ele fura ali a telinha, uma tela que tem desse filtro, e aí o óleo chega com, com refluxo muito alto, causando micro bolhas, e essas bolhas vai para a bomba, causando superaquecimento na bomba. Quer dizer, falta de lubrificação, a bomba esquenta, ferro com ferro, não aguenta, certo? Pode ser também cavitação no eixo da bomba da direção. A bomba, ela no local onde é posicionado, ali, o retentor, o eixo ali rodando ali dentro, ele causa uma cavidade ali em volta do retentor, certo? E ali com isso, puxa, deixa dar passagem para dentro, para dentro da bomba, em alguns casos vaza também junto, Tá, mas não é todos e causando também essa coisa do excesso de óleo para essa sair, muito óleo colocar óleo demais não é o ar que está tomando o espaço do óleo dentro do sistema principalmente na bomba no reservatório o óleo sai para fora isso é caso de preocupação porque superaquecimento na bomba pode causar eh, combustão e a bomba pegar fogo Muitos carros, de carros da Fiat, da Ford, até carros da GM, como a Astra, que tem o reservatório acoplado, junto, o reservatório fica junto ali, acontece de pegar fogo. A pessoa anda, anda, anda muito, né? Tá na estrada muitas vezes, e aquele barulho ela não quer parar. E aí para de fazer o barulho. Mas o que para tudo ela logo em seguida começa a ver fumaça. E aonde tem fumaça tem. Isso mesmo, tem fogo. Onde tem fumaça? Dá fogo, gente. Então não deixa isso acontecer não, tá? Tem zumbido, vai verificar logo, vai trocar o reservatório, vai trocar a mangueira, a abraçadeira, tá? É, ah, mas não é nenhum desses itens. Verifica a bomba. Manda o seu mecânico aí, especializado em direção. Trocar essa bomba ou fazer reparo dessa bomba. E mecânico não é se você é colega mecânico não é especializado em direção a gente tem falado de vez em quando no nosso curso tá apostila acompanhado com apostila em que a gente dá aí todo o suporte toda a, a, a consultoria ou mentoria que você precisa para poder desenvolver esse trabalho aí ganhar uma nota tá aumentar a sua oficina e atingir aí seus objetivos de maneira muito mais rápida e prática investindo pouquíssimo, muito pouco, tá? Estou aqui tomando meu suco de manga, Olha delícia. Então pode ser por diversos motivos esse zumbido na bomba, tá? E eu citei aí alguns deles, né? vamos ver se tem mais alguns pode ser cavitação na bomba no conjunto do rotor tá trazendo superaquecimento na bucha e no eixo que pode levar vazamento e aquecimento que também pode pegar fogo ok superaquecimento em todas as hipóteses aí ou situações você tem que fazer o um reparo correndo tá? rápido porque é seu veículo que né, está em jogo, é a, sua, é a sua vida, de certa forma, né, não está diretamente ligado ali o seu volante, a caixa de direção, mas é um item da direção, um componente do sistema da direção. Então merece todo o cuidado e atenção para você não ter um prejuízo maior. Pode ser só um reservatório, pode ser só uma mangueira, mas se tiver que trocar a bomba, dependendo da bomba, do lugar onde que você está, não acha a bomba fácil. E quando acha é muito caro, parte aí de 700 mil reais. Então vale a pena é, trazer a devida manutenção. Principalmente troca do óleo. Ok? Forte abraço. Essa é a nossa resposta para essa pergunta do dia de hoje. Ok? Fiquem no aguardo demais e não deixe de se inscrever. Tica aí o sininho com aquelas aspinhas assim, né? aqueles sinaizinhos, para você ser notificado logo que chegar um novo vídeo legal na sua vida, ok? Forte abraço!